Fala galera, beleza? Quem fala Mateus. Bom pessoal, hoje vim falar sobre um vídeo rápido, mas esse é um vídeo bem informativo, então já vai deixar um like se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se você não me acompanha nas redes sociais ainda, é um 11 perdido lá no Instagram e vai visitar o nosso canal também parceiro que é o Vitor Nunes que faz vídeo de reacts. Então Bora pro vídeo Pessoal, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Porque esse vídeo era pra ter lançado há muito tempo Mas eu não lancei, não sei porquê é, Eu vou falar aqui sobre o anúncio do debut do Black Swan Que é um tapa na cara de todo mundo Porque tipo, o Black Swan é o, vai ser o melhor grupo assim É lógico que a Coreia não vai aceitar o grupo por causa da Ida senegalesa Mas a gente não pode comparar ela com o Han e tal Comparar tudo que aconteceu com o Hannah. Porque eu acho que agora vai ser diferente Porque ela tá sendo tratada diferente Saiu as fotos teaser também que eu acho que vai ser uma coisa super sexy Super tiara, sabe Mano, tipo assim, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Tipo assim, eu, acho, eu achava que era só pra 2022 Ou ano que vem, sabe E tipo, ver a felicidade das garotas pra fazer isso é, O nome do álbum vai ser Goodbye, Hunt na empresa que ele simplesmente é, ignorou ela, não sabia nem o que ela estava fazendo lá e ela já deu entrevista sobre isso que aconteceu eu sei que é ele que tá organizando isso, mas eu acho que até ele acordou e pensou uai, eu fiz uma coisa errada, então eu vou consertar, vou fazer outro grupo, vou fazer um grupo diferente e esse grupo é totalmente diferente cara, tem idols lá que são de outro país, como a Leia que é do Brasil Ai, ah, do Senegalesa, que é a Fatou Então, pessoal, quando saiu Realizado o debut, o teaser Vamos lá, vamos dar apoio para elas Vamos dar amor para elas, porque elas merecem Porque vai ser o primeiro grupo Assim, mais diferente, mais diferente A gente não tá falando de grupos que debutam Com um conceitos diferentes, falando de personalidade Gente, de aparência Tipo assim, é, vai ser uma coisa tão histórica Tipo, quando saiu Rania se destacaram demais por causa que tinha o uma ela se destacava muito então gente tomara que a Leia e a Fatu também se destaque não não só as outras também mas a Fatu e a Leia também que elas não fiquem de fora dessa mas eu acho que simplesmente elas não tá super dentro desse projeto da empresa então, pessoal, já vai deixar um like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante, esse vídeo ficou pequeno, mas eu queria falar isso pra vocês, pessoal. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, se vocês jogam no Discord, se vocês têm Discord, deixa nos comentários, pessoal, se vocês têm Discord, por favor, deixa nos comentários. Se vocês têm Discord e vocês não têm, porque eu tô pensando em criar um Discord pra gente conversar, bater papo e jogar. Então, anuncio, muito obrigado por assistir esse vídeo. <música>